Tudo bem, pessoal? Vamos conhecer um, uma ferramenta presente no navegador GPS Locus Map que estima o, tempo, o seu tempo de deslocamento de acordo com a trilha que você escolher e de acordo com o perfil do usuário. É uma ferramenta muito simples. Quando você abre menu, percursos, aí você vai escolher o seu percurso que você deseja fazer, aí você quer saber o tempo que você vai levar para fazer aquele percurso, é simples. Depois que vocês escolher o teu percurso, o seu percurso obrigatoriamente tem que ter a distância e os dados de altimetria nele, né? não adianta ter só a distância, você vai lá, seleciona menu, mais tempo de viagem, é o nome da ferramenta, tempo de viagem, e aí vai abrir a, a estimativa de tempo daquela trilha, de acordo com o perfil de deslocamento que você vai escolher, tanto de a pé, né? trekking, trekking de montanha, trekking médio, Trekking por estradas, pedal por montanha, pedal por estradas, né? um pedal mais avançado, um pedal mais light, por cidade, etc. E de acordo com o perfil, ou seja, e o perfil é, é, é de acordo com três variáveis, a variável de quantos quilômetros você faz por hora, a variável de quantos metros verticais você sobe por hora e quantos metros verticais você desce por hora de acordo com, com a sua média. Né? então temos pelo menos três tipos de perfis de deslocamento médio por, por nível de experiência então por exemplo o perfil de um pessoal mais ah, iniciante, um outro mais intermediário, outro mais avançado qual é o tempo de deslocamento que eles fazem por hora e o vertical né? para subir ou para descer então por exemplo nesse aqui que, que, que eu escolhi de tempo médio de deslocamento de 4 é, por hora subida de 300 descida de 600 ele é, de acordo com a distância e com os dados de elevação logo está me informando que eu vou levar em torno de 7 horas naquele né, ritmo, dentro dessa média né, pode ser uma hora menos, uma hora mais né, e aí ele me sugere que eu devo levar de tempo total mais ou menos umas 10 horas né, 7 horas movimento e umas umas três horas mais ou menos parado né? que o tempo parado conta aí o tempo de descanso de tempos em tempos para foto para um lanchinho para ir no banheiro etc e de acordo com essa com essa média que eu escolhi ele me deu esse tempo de deslocamento mas não é só de trekking você pode fazer isso também com o tempo de deslocamento médio por de bike então, nesse caso aqui, escolhi a trilha da Rota da Luz por estradas de terra, que eu fiz uma viagem de bicicleta de três, três dias e poucos de São Paulo para Aparecida, dormindo pelo caminho. E nessa rota, eu, se eu quiser saber quanto tempo mais ou menos eu vou levar de bicicleta, eu abro a função tempo de viagem e escolho lá qual é o meu perfil de pedal. Quantos quilômetros por hora é a minha média naquele tipo de terreno, né? e qual é a velocidade vertical de subida qual é a velocidade vertical de subida e através disso eu escolho o perfil que mais se aproxima do meu estilo do jeito que eu vou pedalar e ele vai me dar aqui que eu provavelmente eu vou levar umas 22 horas dentro, dentro é, se eu manter aquela média de deslocamento para percorrer todo esse caminho gostou? agora você já sabe como estimar seu tempo